Salve, salve! Estamos para mais dois dedos de prosa e, e hoje eu recebo ele, olha só, que era servidor público de carreira de um grande banco nacional, reconhecidíssimo aqui na nossa cidade. Em 2000, abriu mão de tudo isso para iniciar a sua carreira no empreendedorismo. Ele que foi presidente da Associação Empresarial de Itaiópolis, e hoje está comigo aqui comandando as lojas Vitrine lá de Itaiópolis e comigo, Iris Gelbke. Iris, seja muito bem-vindo ao nosso programa, vai ser um prazer entrevistá-lo. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aí, passar um pouquinho de toda essa experiência aí. Antes de, de eu chegar, eu tinha feito uma pequena análise e eu percebi que eu já tenho 45 anos de experiência com atendimento ao público. Como você bem falou, eu trabalhei 16 anos e 8 dias no Banco do Brasil, trabalhei 84 semanas na Rádio Local, que isso dá mais uns dois anos, e já estou aí vendendo móveis, estofados e colchões há 27 anos, então temos muita história para contar aí, tomara que o pessoal que esteja nos assistindo goste e continue aí eh, plugado em nós aí. Iris, vamos lá, o conselho editorial, eu tava vendo aqui o gabarito dos camaradas aqui, ó é pessoas aí formada nos estados unidos na né, europa é né, pessoas com os gurus aqui do colchão está aqui como é que você vem parar aqui dentro no meio dessa galera de uma aí me desculpa a expressão claro, né? claro, é. Claro. É, é os melhores do brasil estão aqui você tá aqui. como é que você sai de itaiópolis e chega aqui então essa é uma pergunta que todo mundo se faz e aí inclusive quando falo eu acabo me arrepiando porque realmente se eu contar a história para você ou para vocês é uma história assim de bastante superação desde o dia que eu nasci eu já nasci com desafios assim bastante bastante interessante então para chegar no anuário se você me permite eu vou contar um pouquinho da minha história muito resumida muito resumida a minha história, por assim dizer, é uma história triste, e eu como não gosto de tristeza, eu gosto de bastante alegria, vou, vou procurar resumir bem. Bom, então, é, eu sou nascido e criado em Itaiópolis, Itaiópolis, Santa Catarina, uma cidade aí que no último censo estava com 20.079 habitantes, né? hoje deve ter aí alguma coisa próxima a 23, 24, 25 mil pessoas. Então o ano era 1969. O... O Iris nasceu dia 4 de dezembro daquele ano, e a minha mãe é, é, teve uma infelicidade porque ela perdeu o marido, o meu pai morreu um mês antes, então, ele morreu dia 1 de novembro, foi enterrado no dia 2, e eu só nasci um mês depois, e essa gravidez, como ela ficou assim bastante prejudicada, ela ficou muito emotiva, tinha tudo para o Iris não vingar, né? Aí o, o receio é que ela ainda além de perder o marido ia perder o, o, o filho, filho. Não, o terceiro filho é, eu, e, aí, e aí é o que, que aconteceu Então eu nasci no dia 4 e no dia 8 fui batizado às pressas Porque, nossa, estava desmilinguido, desidratado E veja como o Mafra fa, já fez parte da minha história desde o começo lá Com quatro dias eu fui batizado, vim de tombeira Na época falava tombeira, hoje se fala caçamba tem o Iris lá, a mãe e o Iris aí Trouxeram para o hospital Aqui para ver se vingava Imagina, hoje estou com quase 100 quilos então, <risos> Veja só que, que Que coisa interessante Mas então, aí, ali como órfão de pai né, A mãe deu um, sempre muito estudo Para nós, nós somos em três em casa É o Ivo, a Iris e o Iris, eu sou o mais novo deles E ela sempre incentivou A gente a estudar Estudar, estudar, estudar, estudar Primeira coisa, estudo, estudo, estudo. E conseguiu, conseguiu formar um prefeito a minha irmã também ela é empresária do ramo de confecções e eu do ramo de móveis de colchão. Então, é, ali já deu para ver que o estudo ia fazer parte da minha vida desde sempre. Com 14 anos, vou pular agora bastante tempo ali, é, é, foi escolhido na, na cidade os cinco melhores alunos do colégio para prestar um concurso para o Banco do Brasil. Né? E eu fui escolhido entre um deles. assim E também foi uma história bastante interessante, porque era a época da Copa do Mundo, e eu sempre gostei demais de futebol, sabe? Gostei demais de futebol. E naquele momento, quando eu eu fui prestar o concurso, eu optei por ficar fechado dentro de um quarto, estudando sem parar, sem parar mesmo, sabe? Direto, até eu lembro que meus colegas vinham na janela, batiam na janela lá e eles vão jogar bola. Louco de vontade de jogar bola. eu Travava e não, eu vou estudar. E me dediquei, assim, ao estudo, assim, numa, numa frequência, assim, alucinada. Tanto que se eu te contar que hoje, olha, se passaram aí 40 anos, eu, e os carros de, de tanto escrever eu tenho ainda. Então imagina a quantidade de estudo que eu, que eu já empreendi aí nessa minha vida. Mas com isso, é, por estudar bastante, eu acabei... Logrando este, acabei eh, sendo eh, contratado pelo Banco do Brasil, onde eu fiquei por 16 anos e 8 dias. Um pouco antes, ali em 1995, eu casei de novo, Mafra na minha vida, eu, eu casei com uma mafrense, a Elisane bueno Guelp. hoje Elizane Elisane Bueno-Gelpik, na época só a Elisane Bueno, também aqui de Mafra, e aí eh, nós tínhamos uma ideia de, de fazer uma loja de imóveis. A Elisane veio do ramo de fábrica de imóveis, né, e aí dava para unir a parte, então se reuniu três pessoas, o Iris como bancário, a Elisane e o pai dela como fabricantes de imóveis e um outro tio dela que era do ramo de vendas, então nos juntamos nós três e aí iniciamos uma, caindo para essa linha. Só que na época eu não, não deixei o Banco do Brasil, não deixei a, a instituição financeira. Eu tinha, trabalhava é, durante o período como bancário e depois da hora fazia vendas e fazia as entregas. E ali era bastante interessante, porque eu tinha muitas, muitas atribuições. Né? Nós vendíamos, nós entregávamos, montávamos, então tem muitas histórias aí. É, da, daquelas assim de, de iris, imagina assim, então eu saía de, de calça social todo, né, bancário, aí pegava uma caminhonetinha que nós tínhamos, eu ia uma vez fui entregar um berço. Mas né, na minha grande experiência de montador, eu imaginei que para entregar um berço seria a coisa mais fácil. Até né? então eu digo, não, não, deixa que esse berço eu vou entregar sozinho. Né? O berço estava montado. Douglas, acredito que na casa da minha cliente não cabia o berço. E aí, quando eu fui entrar, a primeira dificuldade, não passava na porta. Teve que desmontar o berço. Mas desmontar... É, então, mas como desmontar se eu não tinha ferramenta? Aí eu pedi para a mulher se ela tinha uma faca. Coitadinha, não tinha uma faca. Ah, eu tenho uma colher. Eu digo, não, pode ser, né? Naquele momento, né? Então, o que era para ser uma entrega aí de 8 a 10 minutos, levou quase três horas. Porque daí, imagina, eu desmontei o berço. Um né E aí para colocar por dentro do quarto do futuro bebê e ali e ali consegui montar. Então, ali também foi um, um, um grande desafio que eu tive. E um baita aprendizado. Também. Nossa, né? O, o que a gente valoriza, as profissões, né? Do, dos montadores, dos vendedores. Tudo isso vai te dando uma bagagem bem grande, né? Dos motoristas, então. E aí, se, sempre foi assim, essas histórias que, que iam aparecendo na minha vida. Até que daí, é, depois do banco, então, eu tive que decidir foi uma decisão assim dura eu levei um ano e meio para decidir se eu largava a carreira de bancário para é, ingressar no, no empreendedorismo é difícil porque o banco ele te dá muita bagagem te dá segurança te dá nossa muita coisa mesmo né mas enfim é, tomei a decisão é, é, eu lembro que foi difícil né um ano e meio mas depois que eu tomei a decisão como sempre na minha vida, eu entrei de cabeça... E vai ou vai. E aí, é, tivemos êxito junto com a, a, a vinda do íris para a vitrine imóveis. Eu trouxe mais duas pessoas. E o nosso faturamento ele pulou de 20 para 80. Olha só. E é o que chamava a atenção que eu tinha os dois serviços paralelos. Então, dentro da loja de móveis... Eu vendi muito de Capitalização, né? muito isso. O pessoal ia lá e acabava comprando o produto do banco. Mas dentro do banco eu nunca vendi nenhum guarda-roupa e nenhum colchão. Então eu fui extremamente profissional dentro dessa linha. E, aí, e as pessoas que iam sendo atendidas por nós gostavam dos produtos, sempre de qualidade, atendimento sempre primoroso. E aí, até que nós já estamos aí com como para 28 anos de, de comércio. E para que eu agora tem uma outra mais uma novidade aí que vai ser um curso, mas há, há poucos dias aí eu comecei a, a rever tudo que eu já fiz e para minha surpresa e talvez para sua eu já tenho 45 anos de atendimento ao público. Imagina 45 anos de trabalho, né? Então já estou aposentado faz alguns anos, mas aí eu trabalhei 16 anos no Banco Brasil, dois anos ou 84 semanas na rádio cidade local. E agora 27 anos de, de vitrine, imóveis e colchões. Que maravilha! E dizer, assim, é uma longa história, né? E, e até reforçando um pouquinho da história que a gente. da minha primeira pergunta. Não que a gente desmereça as pessoas que. sabe pequena como a nossa. Claro. Mas geralmente quando você vê uma coisa de vulto, você imagina que essas pessoas vieram de São Paulo, Rio de Janeiro. Com certeza. Né? Porque é dos grandes centros, grandes polos, Minas Gerais, talvez. Quando você fala de um evento como esse, de uma grandiosidade como essa, e a gente sai aqui de Taiópolis, a gente fica pensando assim, cara, esse cara é muito bom mesmo, né? E eu acho que é, e todo mundo que sai daqui e cresce, acho que não, é, é merecedor, merece, porque trabalhou, né? O, o segredo é esse, é trabalhar duro, né? E não olhar pra trás, entrar como cabeça, como você falou. Agora, falando um pouquinho da tua loja, a tua loja ela é diferenciada, né? Desde que é, você pegou. E, e você é meio, vai meio na contramão do que as pessoas estão falando. Né? Enquanto as pessoas estão lá preocupadas em, na frente da loja, colocar um assinamento, você colocou um jardim. Né? A tua loja é toda preparada. Como é que surge essas ideias, essas inovações que você faz, que tornou a tua loja uma referência para o Brasil? Então, eu não respondi ainda a questão do Anuário, que deixei para depois, propositadamente. Mas olha só, então, é, quem... Nós temos uma carteira um tanto quanto grande, para mim é realidade, né? Nós temos hoje 16.656 clientes. E aí, desde o começo, eu quis fazer uma situação diferente, eu queria uma loja diferente. Né? Então, realmente a fachada, uhum. tem 100 metros de, de vidro, de blindex. Na época, em 1925, não era tão comum como hoje. É, onde é o estacionamento de todo mundo, nós fizemos um jardim, com praça, com... Né? Ali a ideia foi um pouquinho mais ousada. Eu fui pesquisar e lá no começo eu percebi assim: ó, que lá no tempo do, dos Homens da Caverna, o marido sai para caçar, né, para prover a alimentação, e a mulher, ela sempre fica cuidando da família. Né? Isso já, veja, isso é um instinto do ser humano. E aí eu pensei assim: ó, nós vamos preparar a vitrine para recepcionar a mulher não que eu não venda para homem, pelo contrário, vendo muito para muita gente do sexo masculino, mas a intenção primeira foi atrair a mulher. Por quê? Agora vamos aproveitar que é o mês de março aí é o mês das mulheres para enaltecer um pouco mais as mulheres. Porque é o seguinte, então olha só, aonde tem uma pracinha é muito provável que vai ter o beija-flor, vai ter a borboleta, vai ter a flor e junto com a flor as mulheres se interessam e nós fizemos do jardim uma extensão da loja. Então, ela é toda preparada, os corredores certinho, bem ambientado, uma decoração impecável. E nesse particular eu tenho que fazer um comentário, porque quem leva a fama é o Iris, mas a grande responsável, talvez, por toda essa estrutura que nós temos hoje na vitrine, é a minha mulher, a Elisane Buenogelk. Ela tem uma capacidade incrível de decoração, uma pessoa forte mesmo, que, que põe a mão na massa junto. Então, fica o registro aí. É, é, se, não fosse o Iris, se não fosse a Lisano, o Iris talvez não existiria como empreendedor. E fica aqui o entre-parentes, né? Para dona Elisana. <risos> Elisana vir dar uma entrevista, dona Elisana. Nós queremos conhecê-la. <risos> é, exatamente. Então, e aí, e, e isso deu certo, sabe? Porque a gente começou a recepcionar muitas mulheres e fomos ambientando. Então, nós temos vários gatilhos, várias ó. Eu, eu desenvolvi nesse... Talvez você vai escutar muito eu falar assim, eu desenvolvi, eu fiz, porque o pensador da história sou eu, mas quem coloca em prática minhas ideias é a Elisane. Então essa, essa junção ela é muito, foi, muito, foi muito importante. E aí o que, que acontece? Então eu como criativo fui inventando bastante técnicas eventos diferentes, modos de ver é, e apresentar o produto. Eu lembro que numa oportunidade nós tínhamos um, um projeto chamado Projeto Sensação foram 69 maneiras de vender mais o ano inteiro e qual que foi a a ideia era ambientar ambientar tanto que hoje se você for na, na vitrine nós vamos ter lá é tudo setorizado nas, no setor de colchões nós vamos ter 30 ambientes bem definidos modelos né são 30 modelos em quatro tamanhos então, são 120 opções assim, ó, de cara. Quem for agora lá na vitrine já vai perceber isso. No setor de ropeiros, nós temos 41 ambientes. E quando eu falo ambiente, é o ropeiro, o cabeceiro, o colchão, a colcha, o tapete, a cortina, a cabeceira, enfim, o espelho. A, a pessoa entra dentro de um ambiente, dentro do quarto que ela imagina. Isso vai favorecer quem? O vendedor, porque o ropeiro favorece a venda do, do colchão, a, a colcha favorece a venda do roupeiro, mas o maior beneficiado não é só o vendedor, é o cliente, porque ele, ele consegue imaginar como que vai ficar dentro do quarto dele e isso favorece assim de uma maneira ímpar. É, para quem não conhece as lojas de vitrine de Iteópolis, vale a pena ir porque realmente é uma sensação, você chega e não é uma cama que está lá em exposição, né? ou convencionalmente as lojas faz várias camas, não, você já tem um ambiente pronto, né, seja da cozinha, da sala de estar, tá pronto, você chega você já visualiza na tua casa, né, e você já sabe se vai dar certo, se não vai, se o tamanho, Isso. né, e foi uma espécie legal, porque realmente eu queria comprar esses dias uma cabeceira, olhei lá, achei linda, maravilhosa, olhei ela montada cara, não cabe na minha casa, né, então vamos optar por uma, uma outra opção, e acabei comprando uma opção mais barata, porém que coube lá na minha, no meu quarto. Isso é, é uma inovação mesmo, eles. São coisas simples que fazem a diferença. Exatamente. E a, a Michelle gostou da cabeceira? Amor. aqui ah, que bom. Então, <risos> é foi ela que comprou, é é Ela que foi então, lá. Não, mas depois na casa, com ah, certeza, ficou, ficou bem legal. Muito bom. Então, e eles, e esse anuário aqui? então vamos então, falar nele vamos e, e é por isso que eu queria chegar agora que eu já fiz esse preâmbulo aqui você vai, vai conseguir eu vou conseguir fazer essa junção que eu queria tanto então é, como eu sempre fui o pensador eu comecei a, a fazer muita conta e percebi uma coisa interessante que na casa das pessoas normalmente olha só tem uma cozinha tem um sofá né? mas veja a pessoa tem um, dois ou três quartos e na época eu fiz uma pesquisa e a média era assim as pessoas tinham de seis a oito colchões na casa porque colchão para ele para a mulher né no caso para o casal para os filhos e às vezes o colchão de visita e tal quarto de visita aí eu pensei assim não então eu vou me dedicar vou me debulsar mais aonde eu possa vender mais e aí comecei a fazer isso e comecei a vender assim colchão e foi assim é quase assim, uma coisa assim, muito surpreendente. Vamos falar em números. Nos três primeiros meses que eu comecei a vender colchão, eu não vendi nenhum. E aquilo me causou, assim, uma estranheza. Desespero. É, imagina, 90 dias eu não vendeu um colchão. E diziam que era tão bom vender colchão. Aí, de novo, comecei a tomar umas decisões lá, arranquei o plástico do colchão, comecei a treinar e treinar e fazer. E aí, nossa, de repente começou a vender colchão assim, muito colchão tanto que despertou inclusive o a revista móveis de valor na época que nós tínhamos comercializado talvez eu vou errar os números aqui porque é, é, é muita coisa mas na época nós tínhamos comercializado se eu não me engano aí em torno de 18 mil e 600 de colchão e travesseiro numa cidade de um pouco mais de 20 mil pessoas e aí foi procurado pelo, pelo pela revista ah, eles foram na loja foram auditar tudo isso e para surpresa é, eles perceberam que nós era uma sabe nós tinha uma, algumas facilidades para vender e, e, e nos chamar atenção eles começaram a, a nos monitorar por assim dizer e com isso foi foi crescendo quando eu ganhei a terceira vez como o maior vendedor de colchão do Brasil, e isso que chama atenção, porque eles fizeram uma análise per capita, por cabeça, né? na época, 78% dos itaipolenses eles já tinham comprado do íris um colchão um travesseiro. Mas isso é muito, é muita coisa. E aí, quando eu, eu ganhei pela terceira vez, eu digo, não, agora eu não quero mais ser o maior vendedor, agora eu quero ser o melhor. E aí me debrucei para crescer, a qualidade da minha linha e aí foi um grande diferencial porque percebeu-se que o mercado colchoeiro nacional tende a vender preço, é o conjunto box de 799 999 1499 aí nós encontramos um nicho aonde que nós vendemos na loja colchão de 799 a 2629 então nós temos um uma gama maior, claro que o colchão que mais, o conjunto box que mais vende, gira aí na faixa de 4 a 5 mil reais, mas nós temos agora lá, uma, nossa, uma validade ímpar, e aí que entra o anuário de colchões, como eles estavam nos monitorando, cada vez que eles precisavam de dados, eles me chamavam, cada vez que eles precisavam de alguma novidade, eu sempre tinha uma novidade, Aí, lembro que uma faculdade da cidade de Santos, São Paulo, é, tinha lá a Corrente do Bem, também nos, nos entrevistou, e, a, e, aí, e aí foi indo. Tanto que é, é, esse pessoal que você falou do Anuário é um time, nossa, é um time muito seleto, e esse ano eu fui convidado para fazer parte do, do Conselho Editorial, e talvez foi o meu maior feito, porque, Douglas, sem roubo e sem corrupção, é, às vezes é um pouco mais difícil de você se destacar aí a nível de até municipal, regional, ou, ou, ou catarinense, ou brasileiro. E é isso talvez é o meu, meu maior feito. Sem roubo, sem corrupção, trabalhando muito, muito, muito, muito assessorado por uma equipe fantástica pela Elisane, que me dá o suporte total e muito treinamento. 2022 nós fizemos 868 treinamentos. Eu fiz para minha equipe de segunda a quinta, cinco treinamentos por dia. Então, para você ter uma noção, em 2021 foram 303. Quase que triplicamos o que já era muito. Né? Uhum. Por quê? Porque quando a gente fala em vendas, as pessoas têm algumas coisas assim, alguns mitos que eles precisam ser desvendados. O primeiro deles é assim, ó, então a pessoa lá não se deu bem na vida, vai ser vendedor eu já acho o contrário, para você ser um vendedor de excelência, você tem que se dedicar se debruçar e lá nós temos o passo a passo da nossa rotina, na realidade o passo a passo são 60 60 passos criados pelo Iris ali. mas tem um, às vezes eu fiz um, um, um curso POCT, então basicamente a gente orienta como que o cliente deve, deve ser recepcionado né? como que ele é, o conhecimento técnico do produto que você vai vender, ele tem que ser o cliente pode fazer a pergunta que for, o vendedor tem de saber responder. E também, se ele não soubesse responder, ele tem que ter humildade. Olha, isso eu não sei, mas eu vou conseguir essa informação e vou, vou repassar. E aí, claro, mostrou o produto, faz uma adequação no biotipo da pessoa, no caso colchão. Biotipo é peso e altura. O colchão pro íris é diferente do Douglas, que é diferente do Gabriel, enfim. Tem que analisar o biotipo da pessoa. E por incrível que pareça, eu quando vou vender eu não me preocupo no preço. Eu quero ter a, é, resolver a solução completa para o cliente. E isso foi fazendo com que as pessoas forem, percebessem que eu não estou afim do dinheiro lá. Claro, eu preciso, eu preciso faturar, eu preciso do lucro do colchão, mas não é a primeira coisa que eu faço. A primeira coisa eu quero resolver o problema do cliente. E isso nos abre um campo, assim, inimaginável, violento Sabe, sabe por quê? Olha só, depois de, eu tenho mais assuntos para falar para você, então, mas eu vou, vou responder do anuário. E aí, o anuário, esse time, assim, é muito, nossa, é um time mão, mas é um time forte mesmo. Tem a Associação Brasileira da Indústria Cochoeira, tem o INER, Instituto Nacional de Estudos de Sono e do Repouso, tem a, a Inteligência Grupo do Brasil, tem é, é, tem o pessoal da Móveis de Valor, tem a curadoria do Instituto Impulso. Então é muita gente envolvida ou comprometida com o setor colchoeiro nacional e, às vezes, até aí com, até a risco dizer, do mundo, sabe? E aí, para minha felicidade, eu fui convidado para integra integrar esse time aí. Estou bastante feliz, mas com uma felicidade tão grande que o eles não cabe dentro dele, né? E depois, aproveitando toda essa visibilidade, eu desenvolvi uma marca própria de colchões. O que, que eu fiz? Eu peguei toda essa experiência, né? mas ainda, fazer um, um adendo aqui, a Associação Comercial de Itaiópolis, quando eu era presidente, ela também me deu uma base muito boa, sabe? E eu consegui, assim, extrair muito conhecimento da associação, e ter contato com muito empresário. Então a gente sabia as dores de cada um, e aí isso foi formando. Então olha só como ficou interessante. Tem uma pegada bem legal do setor bancário. A Elisane trouxe uma experiência da fábrica. Eu sempre gostei muito de estudo, e dentro do estudo tem é, essas técnicas de venda. Mas é, é, junto com expressões regionais, municipais nacionais, mundiais aí e a cabeça sempre fervilhando, o que que eu posso fazer de diferente para melhorar a vida desse meu cliente e olha a frase que eu desenvolvi lá, talvez há 10, 12 anos atrás quando a pessoa se predispõe a fazer um comércio, a primeira coisa que ela pensa é assim, ó, o ramo e aí ela foca no cliente o Iris pensou fora da casinha, o meu foco é o foco no foco do cliente opa, não entendi é, parece uma cacofonia, foco no foco não, mas olha só é foco no foco do cliente o empresário para ter sucesso ele tem que se colocar no lugar do cliente com empatia né? e aí ver como o cliente está vendo a tua loja milhares de vezes depois do expediente eu, eles vou lá naquele jardim que você viu na frente da vitrine vou olhar a vitrine mas eu vou olhar como que o cliente está vendo o meu produto. Ah, mas faz diferença? Olha, é, é uma coisa, assim, absurda. Porque daí você, como cliente, você começa a reparar o que está bom, o que está ótimo, o que pode ser melhorado. E aí isso vai, sabe, vai ter, vai ter dando ideia. E para a minha felicidade, a minha equipe e a Elisane colocam em prática minhas ideias. Então, aí eu, o sucesso... Ele tem que vir. né? Não tem jeito. É, então. É, e aí, esse anuário aí, ele, ele tá, tá vindo agora, em 2023. Tô aprendendo muito com esse pessoal, porque daí a gente faz a, as reuniões via live, né? E aí tem que ser num horário específico, porque tem muita gente que é tá do Reino Unido, muita gente não. Fora Uma do pessoa, país. É, é do, do, do Reino Unido, daí é lá da Inglaterra, às vezes é o pessoal de Bento Gonçalves, pessoal de Londrina, de São Paulo, de Curitiba, e aí a gente se reúne em horários é, que dá certo para a agenda de todo mundo e tem dado, assim, alguns debates bem, bem interessantes. E falando do meu colchão, então, para minha felicidade, 19 de janeiro de 2022, peguei toda essa experiência, toda ela, e criei o colchão do seu Zeona Exclusive, que é um colchão, é o primeiro colchão desenvolvido pelo Iris, e olha só, e eu quando eu fiz o colchão, eu resolvi assinar Tá? Aí, mais uma vez Para minha surpresa O único lojista do Brasil Que assinou é, colchão. o colchão tá? Talvez Muitos lojistas devem ter fabricado O colchão, mas poucos tiveram Talvez a ideia ou a coragem De Complicado. assinar o produto E aí o colchão já nasceu com nome e sobrenome No ramo colchoeiro é muito importante Porque alguém que está nos assistindo Precisa de comprar um colchão como tem muita variedade tem muita, a pessoa fica perdida então ela precisa de alguém para direcionar mas para direcionar para resolver o problema dela e olha algumas características desse colchão nosso colchão ele foi feito para pessoas de 1 a 120 quilos por pessoa depois da pessoa comprar o colchão ela tem 101 noites para testar tem que ter coragem para você dar um colchão novinho para o cliente testar durante 101 noites é. um ano de garantia e, e nós fomos felizes na, na escolha do tecido na escolha das camadas de conforto, nas molas e agora eu ia aproveitar aqui e fazer um merchan, queria que você contasse qual que foi a sua experiência em dormir no colchão do Zeone, no colchão do Iris eu sei que você é meu cliente, por favor conta olha pra olha só. eu conto sim, mas deixa eu te fazer uma pergunta como que claro. você consegue esse, esse anuário aqui? É, esse anuário, ele é ele é, ele é um pouco difícil para conseguir, mas você entrando no, no site lá, você, você compra ele, sabe? Você compra da móveis de valor. Né? Eu nunca comprei porque eu recebi até por fazer parte, nesse anuário aí eu apareço três vezes aí. Né? É, como uma situação lá de, de certificação de colchão, na outra como eu apareço fazendo parte do comitê, e na terceira eu é sobre técnicas de venda ali. Mas é... Tem que um mim eles. É, não, então fica, fica aí o... Vamos fazer melhor. Esse aqui, no, no final da nossa aqui, vai ser seu. Aí. Então, para uma caneta produção. Ah, um ah tá um aí já. o vendedor está aqui sempre preparado. Aí, ó, né? então, tem caneta aqui. É ao vivo é, aí. Ó. Ao vivo. Então, já, então, você vai autografar para mim que Deixa eu falar. Gente, eu comprei o colchão do Iris e eu me arrependi de ter comprado. É mesmo? Eu me arrependi. Boa, não pode falar assim. <risos> Porque agora ele fez o segundo, é melhor ainda. Então eu queria ter comprado, hoje eu comprei um. E assim, eu achei legal, porque assim, eu vou comprar o um colchão, vou testar durante 101 noites, né? Certo, e... tu te ouvindo, mas tu tá te... Vai, Vai, vai escrevendo aí. Aproveita e coloca a senha do banco aí também. É, a... com certeza. O número do cartão de crédito que vai, vai ser bem útil também. <risos> e olha, é muito bom, é, é macio, eu posso me virar na cama, não incomodo minha mulher, porque geralmente eu me virava na cama, ela se virava ah, junto, é. né? Então, é um colchão, assim, muito bom, é muito bacana e vale a pena. E, como eu falei, meu arrependimento é que se tivesse esperado um pouquinho mais, eu teria comprado o, o, agora o segundo, que está muito melhor, mas, assim, qualquer um dos modelos é fantástico. Então, olha só, aqui está aí, ó. Aí, é, portão, Próximo. faz aquela foto aí para nós marcar aí. Bater o vídeo. Deixa eu pôr a data, né? Acabei. Ah, é. Coloca a data, então, né? Então. Para registrar aí a, o momento. O momento. Então, por favor, aceito com carinho. E Vamos com a relação... olhar ali para fazer a foto. Feita a foto. Isso aí. E, Iris, eu quero agradecer a tua vinda. Né, Opa. De sair lá de Itaio, para a gente conversar aqui. Eu quero voltar a conversar com você mais vezes, inclusive, agora na condição de presidente da Associação Empresarial aqui de Rio Negro, trazer você para palestras, trazer toda essa bagagem que você tem para os nossos empreendedores aqui de Rio Negro. E acho que vai ser muito bacana. Oh, agradeço de coração, é um orgulho agora ah, então. compor a nossa biblioteca. Nós temos uma biblioteca lá no, ah, no, no Banco então. e tem uma biblioteca no anuário que agora tem aí um, o Iris né, como nosso amigo e agora... Ah, na frente aí dessa anuário que é um baita de um, de um material para quem quer trabalhar e empreender nesse ramo de colchões. É, então como são muitos assuntos, a gente, lembra que eu falei que dos dois dias de prosa ia para oito, né? Então mas veja só, então o, quando a gente fala do anuário de colchões, realmente é a é, é, é o compêndio mais famoso dentro do Brasil hoje, no setor colchoeiro. Quando a gente fala em, em associação comercial, Talvez por isso que a nossa relação de, né, de comercial já está virando uma amizade. Para mim, já você já é um grande de amigo, casa. né? Então, é porque a gente que gosta do associativismo, gosta do empreendedorismo, gosta de vendas, da própria imagem, de, da divulgação do marketing, isso vai vai fazendo com que as pessoas vão se aglutinando. Vou falar uma palavra diferente ali. Porque o que que acontece? no mundo dá a impressão que vai vai acontecer isso, sabe? Naturalmente é os traquino com os traquino, é os bons com os bons, é as pessoas que têm a mesma função, a mesma ideia de ajudar, vai fazendo com que as pessoas vão se juntando. E talvez é esse é o grande desafio, a gente trocar ideias. E quando fala em troca é uma troca quem acha, às vezes, quando eu vou fazer uma palestra, palestra ou um curso, eu acho que eu vou ensinar, mas sabe o que acontece? Na maioria das vezes eu saio aprendendo. Hoje aqui aprendi bastante também, porque ah, quando a gente conta a história da gente, a gente vai se fortalecendo, vai vendo o que erra, o que acerta. É Começo vários erros também, mas eu sempre, quando posso, eu já corrijo, né? é, eu, eu sempre imagino assim, tem as pessoas que gostam de andar dentro do trilho, mas é é, é preocupante você ficar em cima do trilho, porque você, um pouquinho você descarrila, o, o ideal é você entrar na trilha, como assim? Ah, mas se eu cair um pouquinho, eu dou aquela desviada mas eu sei o caminho, ou para direita, ou para a esquerda, ou para centro então, às vezes quando se escapa então vai mais aí um palpite, não, não queira ficar sempre no trilho, fica na trilha, mira é, se esforça e chega lá e eu estava na sua posse, realmente aprendi muito no dia da da tua posse lá com 40 anos da Associação Comercial e Industrial do Rio Negro e aí naquele momento já me coloquei à disposição se você precisar que a gente transmita um pouco desse conhecimento adquirido aí nesses 45 anos de atendimento ao público é com maior gosto talvez o que a gente tem de deixar e o grande legado é você repassar o conhecimento que a gente recebeu. Exatamente Iris, é muito obrigado eu agradeço a tua equipe aí por nos acolher, né? obrigado aí ao M7, ao posto aí que trouxe o pão de queijo, que daqui a pouco a gente vai degustar aí, a água, tudo, e fico à disposição, fazendo um convite para quem quiser conhecer aí a, a vitrine, móveis e colchões, da Itaiópolis, é bem facinho, a gente acaba sendo a referência, mas está na rua Nereu Ramos, 535, temos móveis, estofados, cozinhas e colchões, que é o nosso principal produto, e de público, iria fazer mais um agradecimento, porque é, com esse colchão eu já tive a felicidade de colocar em 15 municípios. Né? É, hoje, já, esse colchão, esse o Duque, que é o segundo colchão, que se, o Duque del Royal e aí se você quiser trocar o teu colchão Zeone, que é o primeiro pelo Duque Eu pego o primeiro em conta aí, ó, Agora eu vou ter que colocar pressão Mas enfim, aí assim ó, Então nós já, já comercializamos ele Para Itaiópolis, para Santa Terezinha Papanduva, Canoinhas Aí indo para o lado Do, do Rio, Rio Negrinho São Bento do Sul Balneário Camboriú, Pissarras Penha Aí Mafra Rio Negro, Campo Tenente, Lapa e Curitiba. Então, são 15 municípios atendidos aí pelo colchão Zeona, inclusive, o Duque da Royale, que são os colchões da coleção do íris. Mas eu queria comentar que, graças a R-Mix, a nossa venda, é, Mafra Rio Negro só perde para Itaiópolis, nesses 15 municípios. E aí eu percebi que foi um momento antes de conhecer a R-Mix, de divulgar o meu produto na sua empresa e outro momento depois. Então a r já faz parte da minha vida e queria fazer esse agradecimento aí de público. aí. Ah, que legal Muito isso. obrigado aí por você apostar também no nosso trabalho, divulgar o nosso trabalho e faz uma diferença na ponta incrível. Fizemos algumas promoções assim direcionadas ah, se você contar como você chegou até aqui, ganha um presente extra e aí nós percebemos que a R-Mix é, é o grande, é mais um grande diferencial do nosso, do nosso produto. Que legal, Ricardo, então, feliz. Nós que agradecemos. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com muito mais informação.